Chama-se pão precisamente porque é de é lá que é cozido e é só lá que pode ser produzido. Ele é diferente porque é cozido no forno a lenha, amassado à mão, não tem conservantes absolutamente nenhum, pouco sal, tem pouco sal e é posto pada a pada uh, no forno, ou seja, não é uma coisa industrial, é uma coisa muito artesanal e muito antiga. Isto é uma, uma, uma, uma, são umas rabanadas especiais, primeiro porque são uma receita da minha sogra. <risos> Pronto, e já começam por ser especiais por isso. Tudo começou porque eu concorri uh, é um concurso que houve cá em Oliveira de, de doçaria e eu ganhei. Eu fiquei em segundo lugar com as rabanadas. Decidi levar também para dar continuidade a, uma, a um produto da terra, que é exatamente o pão do Um produto característico, precisamente por causa de ser com o pão E fica, sem dúvida, uma delícia, porque não tem nada a ver com o pão de forma, não tem nada a ver com o pão de cacete. Ah, é Essas... Ser... É essas situações é Outra rabanada Olha, sabe porquê? Eu não consigo ver só uma é sério, eu não consigo. Eu, quando como, até com medo das outras seguidas. Portanto, a bebida, não sei, não, não sei porque eu normalmente não bebo nada, principalmente álcool, porque ela já tem vinho, não é? Mas, mas o vinho, o vinho tinto cai sempre bem cai sempre bem. <risos>